Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom, né? Gente, eu tô com sono muito forte hoje, <risos> mas ó, resistindo aqui firmona, porque a vontade de conversar, né? Bater um papo com vocês é maior. Eu vou abrir o programa, né? Começando sobre um convite que... Que vai ser sobre o, a roda de cura, que vai ser agora no dia 27, para encerrar o ano. Mas, para quem ainda não me conhece, né, vamos, vou me apresentar: eu sou Armin de Gourmandian, a grande maioria já me conhece, porque eu estou agora em janeiro, faz 20 anos de Rádio Mundial, né? vai fazer 20 anos que eu estou aqui. Comecei em 1999, olha que legal, vai fazer 20 anos de Rádio Mundial, isso é, é um presente, né? E nesses anos todos eu fui tendo várias mudanças, não só de horário, mas eu mesma, a Armin, porque são 20 anos de aprendizado, são 20 anos atendendo as pessoas... E muitas delas, né, dentro dessas muitas, cada uma me trazendo uma mensagem muito boa. Porque as pessoas pensam assim, não, como eu atendo, né, eu tenho que ser melhor do que a pessoa que está sendo atendida. Eu preciso, naquele momento, me neutralizar, não ser nem melhor nem pior. Ali eu preciso estar como uma pessoa que vai colaborar e ajudar com as carências né, mais, mais potencializadas das pessoas no registro da memória celular. Porque eles trazem implantes pesadíssimos. Né? E a maioria das vezes são, porque são os que vão comandando a nossa vida, o nosso ego, vão comandando a nossa caminhada parada aqui no planeta Terra. E na maioria das vezes, né, as pessoas sofrem muito com isso. Na grande maioria das vezes, as pessoas sofrem muito. Por quê? Porque parece que mesmo que aparentemente esteja tudo na perfeita harmonia, legal, tal, apesar de que não existe nada perfeito, ainda bem, né? Porque ainda nós não somos preparados para poder viver no, no perfeito. Ainda que aparentemente apresentem uh, ou, ou, a, esteja tudo aparentemente harmônico, ninguém sabe o que acontece no interior do outro. Ninguém sabe o que acontece quando o outro está sorrindo, quando o outro aparentemente está se mostrando light, livre, leve, solto, quando o outro está aparentemente assim, assado, entendeu? Ninguém sabe o que está acontecendo. Uma coisa é a pessoa vir te abraçar, te beijar, falar, e, e, e você olhar para a pessoa e não, essa pessoa é muito boa, é muito, é muito do bem, mas você não sabe os transtornos que ela carrega dentro dela. Você não sabe as coisas negativas que, que, ela, que ela traz dentro dela, às vezes até por, um, por uma questão de fracassos, que ela não soube lidar com aquilo. Então... E, e quando nós conversamos nós falamos nossa que que pessoa legal né não deixa de ser legal lógico mas interiormente não dá para saber né então quando nós atendemos quando eu atendo as pessoas é, já na na primeira sessão porque primeiro eu faço a consulta e após a consulta já vem a primeira sessão e já na primeira sessão eu Percebo, após a consulta, muitas coisas dela. Por que eu percebo? Porque é o que a gente chama né, de olho de raio-x. E, através dessas pessoas, né, que trazem algo tão oculto, mas com uma sensação tão desagradável, que você acaba até revendo a você, que a gente acaba vendo a nós mesmos em muitas falhas que nós não percebíamos, e está lá na outra. Então, às vezes, nós, quando nós vamos atendendo, e nesses 20 anos de Rádio Mundial, e mais uns 10 anos anteriores, é, quantas falhas minhas né, eu não pude rever e, e, e trabalhar. Quantas delas eu melhorei, eu não sei. Mas eu sei que o meu peito hoje... Ele não é mais um peito adormecido e um peito acostumado a ficar a, a se sentindo angustiado, socado dentro daquela ansiedade, sem que eu perceba. Então, as percepções elas são muito claras. Como eu vou lidar com isso, eu não sei. Eu, vou, eu, eu sei, lógico que eu sei, é, mas eu preciso chegar lá no fundo do meu eu, eu preciso chegar lá dentro e começar a me questionar. Não, isso daí eu já trabalhei, tá? Eu já trabalhei. Mas não adianta eu ter trabalhado e não ter transformado. Uma coisa é você saber que tem lá algo escrito. Não, eu escrevi errado, você rabisca. Mas ele continua escrito. Você rabiscou em cima e pôs o correto do lado, mas você não cancelou aquele. Agora, quando você vai e apaga definitivamente aquele, né, você vai ter um espaço livre para colocar o melhor. Então, é isso que nós fazemos, é isso que eu faço comigo. Não é fácil. Não é principalmente você apagar sem deixar rasuras sem deixar cicatriz, sem rasgar, sem machucar. Na maioria das vezes, nós machucamos a gente, né? nós nos machucamos. Mas, mesmo diante disso que nós nos machucamos, nós aprendemos a, a, a, a curar as cicatrizes que recebemos, né? Nós aprendemos a melhorar tudo aquilo que nós temos dentro de nós e que nos incomoda tanto. É lógico que ninguém é 100%, mas pelo menos nós podemos chegar a 60%. Né? Então, meu nome é Armandê Gourmandi, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, que, é, é, que acopla três pilares. E quais são esses três pilares? O registro da memória celular pelo DNA. À medida que eu vou conversando com a pessoa, eu, eu, eu vou observando e pelo subconsciente, eu canalizo o subconsciente dela e, através do subconsciente, eu percebo o que está acontecendo. E aí eu vou falando... E quando eu falo, a pessoa lembra, não importa que seja intruterino, não importa que tenha sido na concepção, porque eu vou relatar como os pais eram, tal, aquelas coisas todas, ou se está no DNA, através dos antepassados, ou os traumas que ela recebe, já consciente, depois que ela nasceu, já com três, quatro, cinco anos, muita gente lembra, outras não. Mas já ouviram falar, a mãe contou, alguém contou, a tia. Sempre tem uma tia doida que conta, né? Eu sou uma dessas. <risos> aconteceu isso, isso, isso com você. Quando meus sobrinhos querem saber de alguma coisa, eles me ligam, né? O dia aconteceu isso. Quando a mãe estava grávida, não sei o que, sim, aconteceu ou não, né? Até onde eu sei também, porque nem tudo é relatado. Mas as coisas vivenciais a gente faz. E aí, a, vamos corrigir aquilo, né? E aquela memória diluir. Para quem quiser agendar um horário comigo, olha, gente, eu vou abrir aqui uma exceção, vou até escrever aqui, né? Dar um desconto essa semana, até o dia, até o dia 6 de janeiro. Não, 6 de janeiro, nem sei que dia do mês, que dia da semana que é. Eu estou falando aqui, estou chutando. Dia 6 de janeiro deve ser um sábado, é isso? Domingo. É um domingo. Então, até o dia 5 de janeiro, eu, como eu não vou viajar esses dias, eu vou dar um desconto para quem ligar e agendar um horário para fazer, é, é, fazer a consulta. Né? A consulta, é, à medida que eu converso com você, eu percebo, passo para você. E se você quiser fazer o tratamento, são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. A consulta leva uma hora e meia e é só ligar agora e agendar um horário. É, ligar que agora que eu digo, você pode mandar o WhatsApp e tá, tal, que eu vou responder daqui uma hora e meia, duas horas, tá? E para o meu telefone fixo, você liga, deixa uma vez o seu nome e duas vezes o número do telefone com muita clareza e peço, por favor, quando eu retornar, atenda, porque se não atender, eu não vou voltar a ligar tá bom Porque o pessoal deixa o número, Lino, e depois não atende, entendeu? Fica tocando, então você liga, a pessoa fala, quem é mesmo? Pô, você ligou para a Armin, você está perguntando quem é mesmo? Ai, ah, eu não me... Ai, ah, acho que eu liguei errado, eu ia ligar para... Ah, da me poupe, né? Então, presta atenção com quem você está falando. Então, vamos lá. O fixo é 11, né? São Paulo... 2950-8343, 2950-8343. E o celular com WhatsApp é 99675-5250, 99675-5250, continue aí comigo, que já já tem uma surpresa para vocês. Então, esse desconto vai ser dado para quem fizer o tratamento comigo, tá bom? E vamos atender o ouvinte. Alô? Alô, bom dia, Armin. Bom dia, quem tá falando? É a Edna de Campinas. Hum. Tudo bem com você, Edna? Tudo bem. Como que tá o tempo aí? Aqui hoje tá ventando um pouquinho, mas tá muito quente. Ah, e aqui tá mais fresquinho, mas também tá quente. É, calorão que fez esses dias, mas tudo bem, vale, né? Faz parte. Vale, eu trabalho na rua quase derreto, mas tá bom. Ah, é. Daqui a pouco nós vamos virar picolé, né? Sorvete. Vamos, vamos sim. Fala, Edna. Então, Armin, eu sou uma fã do seu trabalho, te admiro muito. Obrigada. Parabéns, você é uma pessoa iluminada. Eu gostaria de receber a energia... Ah, legal! E, porque assim eu tenho. Eu, não sei, a parte espiritual eu tento, sabe? Uh, é. Me elevar, correr atrás, aprender. Mas eu sinto que um, fica travado. E aí trava por consequência as outras áreas. Uh, lógico, você já dividiu, né? Você fala parte espiritual. Ah. nós somos espírito nós não somos parte ah. tudo em nós é de nem é inteiro. É, o meu espiritual eu não consigo entender o que é o meu espiritual se eu sou um espírito falante ah. o, o que que manifesta o meu, o meu corpo, a minha vida é o espírito Sim. entendeu? entendi é tudo, é tudo junto, é tudo uma coisa só, nós somos inteiros. Estejamos onde estivermos. Ah, quando nós desencarnamos, aí o espírito sai, pronto. A matéria morreu. Sim. Voltou para a Terra. Aí você não vai falar minha parte espiritual, você vai falar meu espírito. Mas teu espírito hoje não está aí com você? tá Não é você? Sim. Então para de dividir, porque quem fica dividindo em partes, a minha parte, o meu lado amoroso, <risos> entendeu? Ah, entendi, é o verdade, meu lado tá espiritual, sentido. como se você falasse de um lado uma parte sua só falasse com Deus, né? Entendi, a outra é não. Verdade. <risos> é verdade. Sabe? Nós, nós já estamos no terceiro milênio. Estamos vivendo já. Alguns ainda na segunda dimensão, mas a, a maioria já tá saindo do terceiro, da terceira dimensão. E eu tô começando a achar que é uma minoria que tá saindo, é porque a nossa consciência ela já tem espaço aqui dentro de nós, em nós mesmos, para uma sexta, quinta, sexta dimensão. Então, menina, eu quero ir. Tá, mas se você ainda fala, parte. Você está entendendo? Ah. Todos vocês, quem estiver me ouvindo, né? Fica atento a isso. Tá bom, aprendi agora. <risos> então, fala o seu nome três vezes, Edna. É o nome de, de batismo, tá? Tá. Edna Cristiane dos Santos. Edna Cristiane isso. dos Santos. Edna Cristiane dos Santos. Tá. Eu vou fazer... Agora, para você, vou mandar, né? Você está sentadinha, Edna? Sim. Está bem relaxada? Sim. Tá, deixa o corpo, o corpo que eu digo, a, a sensação de estar solta. Tá. Não estou falando de relaxamento. Relaxada que eu quero dizer assim, largada, né? Sim. É, sai do comando, tá bom? Tá. Enquanto você tá, aí, eu já tô mandando. E já, já eu te chamo. Tá Enquanto bom. isso, eu vou dando mais alguns recados aqui, tá bom? Obrigada. Fica na linha. Tá bom. Tá, obrigada. Não. Bem, pessoal, uh, eu falei para vocês que eu ia dar um, tinha umas coisas boas. É o seguinte, no dia 27 agora... 27 de dezembro. Tive que abrir mais um horário, estou fazendo dois horários diferentes, porque a procura, mal nós liberamos, mandamos pelo WhatsApp o recado, o convite, né? O, já, as pessoas já estão fazendo a reserva em pagamento, que é a roda de cura xamã. O que, que é essa roda de cura que eu vou fazer xamã? Uh, para prosperidade, né? Para tudo, prosperidade é tudo, né? Abundância de tudo. Mas é abrir esse caminho para 2019 é a partir do momento que você fizer esse trabalho. Nós vamos fazer um trabalho onde eu vou contar um segredinho para vocês que eu bato tambor. Eu, eu adoro tambor. Eu sou muito ligada à terra, muito, muito, muito. E com esse tambor, juntamente com o fogo, a queima, né? Do, do que é negativo e aquela, a, a, a, aquele levantamento do, queimando lá no fundo e, ao mesmo tempo, jogando as impurezas, usando ervas, né? que eu adoro ervas igual alecrim, Jericão, eu uso sálvia. É, são ervas, assim, é, muito legais. Nós usamos a água junto e, ao mesmo tempo, fazemos a, a, a queima de tudo que está negativo. Então, primeiro, nós limpamos junto com o tambor o que vai saindo de negativo da pessoa. Depois, nós fazemos o uso das ervas né, para fazer a limpeza na pessoa. E, e, e toda aquela, aquela energia ruim, nós vamos jogando no fogo. É, jogamos no fogo. É algo maravilhoso, vocês não têm ideia. A vibração que vem... Terminou esse trabalho muito legal, né? Primeiro eu explico como deve funcionar a nossa forma de pensamento para tudo. Aí eu, nós, eu passo a energia fria vibracional curadora para todos que estão ali. Eu garanto para você que você vai entrar um, vai sair outro, e esse outro que vai sair de lá vai entrar com uma consciência totalmente mudada, transformada. Não para 2019, para a partir daquele momento. Então, eu vou convidar você para se fazer presente nesse trabalho. Vai ser muito legal. E olha, o preço para fazer a inscrição, né, para ir, é, é, é mínimo. É um preço que eu não costumo cobrar. Eu, normalmente, eu cobro três dígitos. Aí são dois dígitos. Eu só não posso falar em rádio. Mas você já precisa ligar, pro meu mandar pelo meu WhatsApp, que eu prefiro, que aí eu já envio endereço, envio tudo, o que, que você quer fazer. Eu mando já o número da conta no banco, porque precisa fazer a inscrição antecipada com depósito bancário, tá bom? Então, anote o número do meu WhatsApp e já façam a inscrição. É o 99675... 52509675 5250. Assim que terminar o programa, você manda e vou dizer mais para você: vamos ter dois: e ter um horário só à noite. Abrimos um à tarde também. O horário da tarde agora é das 16 às 18 das 16 às 18h30 e o da noite antecipamos um pouco, né? é o tempo da pessoa chegar e já entrar naquela energia, assim como a turma da tarde. Das 19h30 às 22 horas. 19 19h30 às 22 horas vocês vão ver a beleza, a maravilha, porque nós vamos despertar as células. Vamos tirar, descarregar todos aqueles implantes nocivos que vem das crenças que vem sabe que já vem na nossa família vem no DNA eu trabalho muito com isso muito e eu descobri que eu tenho esse potencial, eu não mas a ajuda da mãe terra me dá esse potencial e favorece o trabalho ele é todo espontâneo e, e sabe quando a pessoa quiser perguntar algo eu estou lá disposta a responder se quiser perguntar um pouquinho a Sosa aí eu vou cobrar alguma coisinha à parte mas é muito legal então pessoal no dia 27 do 10, eu estou em Santana, no dia 27 do 12, desculpa, eu estou em Santana, pertinho do metrô, e se vierem de carro também é muito simples. Eu mando o endereço à medida que vocês forem entrando em contato comigo, uh, que eu estou bem perto, como eu digo, da, do metrô Santana. Vale, vale você fazer entre 2019 e 2019. A partir do dia 27, você já vai entrar em você como essa pessoa linda e maravilhosa que você quer ser, tá bom? Então vamos atender o ouvinte. Alô? Edna? Oi. Oi, e aí, menina. Nossa, parecia que eu tava flutuando. É. E veio uma onda assim geladinha. Sim. Uma coisa bem gostosa, depois vem um, uma quintura, mas assim, nada agressivo, sabe? Aquela que relaxa. É, não tá agressivo porque você é, veja, nada é agressivo. Por mais que você esquente, a pessoa chega a transpirar. Sim. Mas é um bafo, né? Mas Sim. não chega a ser uma coisa que te incomoda, te faz bem. Isso. E o frio, então, a hora que começa a entrar aquele geladinho frio, você, o teu corpo começa a entrar em cura. As suas glândulas se harmonizam, entendeu? Sim. E <risos> o corpo continua... Está pesado ou está leve? Está leve. Está bem leve? Está bem Cê leve. Você está com os pés no chão? Sim. Vê se eles estão meio grudadinhos no chão conseguiu? Estão Então tão meio grudadinho. É. Então você continue com os pés assim até aliviar um pouco, tá? Até ele soltar sozinho. Porque na hora tá. que, ele, que ele solta, ele faz é como se tivesse uma coisa que você percebe. É como se ele fizesse puf, soltou, entendeu? Entendi. E você tá com as costas na em no um sofá ou numa cadeira encostada? Está encostada. Vê se tá pesado, tá meio grudadinho também. Tá um pouco. É. Está fazendo um trabalho em você. Ah, que bom. De harmonização, tá bom? Ai, muito obrigada, viu? Tá. E se quiser, estamos lá. Você dá uma ligadinha e passa por um atendimento, tá bom? Eu vou ligar sim. Muito obrigada, que você tenha um ano iluminado. Para você também. Então, pessoal. Eu estou no YouTube como Armin de Gourmandian. Espero vocês no dia 27 do 12, na Roda de Cura Xamã, que vai ser uma limpeza maravilhosa, em dois horários, né? no dia 27 do 12. Só liga lá para nós pelo 99675-5250. 99675-5250 e manda seu recado. Fala, eu quero saber disso, daquilo, ou agendar um horário, como eu disse. Vão ter desconto também no atendimento individual a partir de hoje até o dia 5 de janeiro, tá? O que, que eu posso desejar para vocês? Que a consciência natalina de cada um, de Natal e de Renascimento de cada um, seja para si e não para os outros, que você faça e comemore a festa dentro de você e não fora. Até a próxima. Eu estou sempre às segundas e às sextas-feiras. Né? Às segundas, às 7h30 e sexta-feira, às 9h30. Até a próxima segunda-feira e sexta-feira. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.